Até agora, a gente, a gente olhou a velocidade e a aceleração angulares como escalares, tá certo? como grandezas escalares. Hein? Mas, como toda boa grandeza que representa, uma, representa alguma coisa que tem direção e sentido, eles também têm caráter vetorial. Só que o caráter vetorial aqui da velocidade e da aceleração angulares vão ser um pouquinho diferentes, né? do caráter vetorial da velocidade e da aceleração é, no movimento de translação, tá? É, no movimento de translação você tem a velocidade, você tem a velocidade na direção do movimento, tá? E a aceleração, bom, vai estar tá ali, né? Não necessariamente na aceleração do movimento, mas vai estar tá, é, ligada à velocidade, né? De uma maneira de uma maneira que a gente já sabe. Angularmente, a coisa vai ser um pouquinho diferente. Tá? Então, vamos dar uma olhada no é, como é que a gente define os vetores velocidade e aceleração angulares. Tá? Eles são vetores, mas, na verdade, não são realmente vetores. Eles são o que a gente chama de pseudo-vetores. Tá? Sem entrar nos detalhes uh, matemáticos de definição do que, que é um pseudo vetor, um vetor polar, um vetor axial e parará, parará, a gente pode dizer que um pseudo vetor é um que depende de convenção de sinal para definir para onde ele aponta. Lembra que lá a velocidade linear, né, uh, a única convenção que eu tinha era que uh, apontando, apontando no... no ela sempre vai ser positiva, a componente escalar, na direção de crescimento do eixo para onde ela aponta. Tá? Aqui, como é que a gente define um eixo no caso do movimento de rotação de um corpo? Né? A gente sempre vai tomar um eixo perpendicular ao plano de rotação. Tá? Então, eu tenho esse disco aqui, ele vai estar girando, né? eu defino, um eixo perpendicular ao plano de rotação, que no caso é o mesmo plano no qual o disco está tá contido, e normalmente eu vou chamar esse plano de Z. Tá? Ele pode ter qualquer nome, mas a gente vai chamar ele em geral de Z agora. Tá? Ou seja, os vetores X e Y vão estar, tá, é, os vetores não, os eixos X e Y vão estar tá, é, perpendiculares ao eixo Z. Tá? E como é que eu defino? Para onde que o vetor velocidade e o vetor aceleração apontam? Eu vou usar a já a famosa regra da mão direita, ok? Basicamente, se eu tiver velocidade angular no sentido anti-horário, né? Eu vou pegar, vou colocar minha mão, vou colocar minha mão de modo que fechando os meus dedos, né? Fechando os meus dedos, ele ele vai na direção do, do... na verdade, nesse, no vídeo é o contrário, né? é, é, é o contrário. Então, eles vão fechar na direção do movimento, tá ok? A figura aqui embaixo ilustra como é que a gente usa a regra da mão direita. Quando eu fechar os meus dedos no sentido da rotação, o meu dedão já vai estar apontando automaticamente no, no, na direção e sentido do vetor velocidade angular. Tá? Então, meu meu vetor velocidade angular, se ω for maior do que zero, vai apontar para fora do plano de rotação. Tá? Quando eu digo para fora, né, é, olhando para o plano aqui de cima, ele vai apontar né, na minha direção, saindo do plano de rotação. Se o meu vetor velocidade angular, por outro lado, né, vier de um movimento no sentido anti-horário, tá que é nesse caso aqui, a gente vai usar a regra da mão direita, de novo, fechando os dedos, né, fechando os dedos no sentido da rotação. E o dedão, de novo, vai apontar, para, é, nesse caso agora, para dentro do plano. Ok, então meu vetor velocidade angular está aqui, tá? Qual que é a regra? Cuidado para não ficar, né, fazendo mil malabarismos com a mão, torcer o pulso ou, ou né, ter algum, dar um problema aqui no pulso de você. Basicamente, fecha os dedos, fecha os dedos em alguma, em alguma, em algum sentido, no sentido anti-horário, okay? com a mão direita. É mais fácil. Se você fechar os, os dedos da mão direita no sentido anti-horário e mas a rotação do objeto for no sentido horário, né, pega para onde seu dedão aponta e o vetor vai apontar no sentido contrário, tá? E aceleração angular. O vetor aceleração angular ele vai apontar na mesma direção. Lembra, direção é a linha, é a linha, tá certo? Ao longo do qual o vetor velocidade angular vai apontar. Mas a direção mas o sentido do vetor velocidade angular vai depender se, o meu, se, se a minha velocidade angular está aumentando ou diminuindo de valor. Então, no caso de você ter uma, uma velocidade, um vetor velocidade angular paralelo apontando no mesmo sentido do vetor aceleração angular, você vai ter uma velocidade angular que aumenta. Okay? Então, é importante a gente levar em conta o sentido relativo dos vetores. Se a velocidade angular, aqui em vermelho, e a aceleração angular apontam no mesmo sentido, tá? o, a, a velocidade angular do, do, do objeto vai aumentar, ele vai girar cada vez mais rápido. Por outro lado, se os sentidos de ω e alfa forem opostos, você vai ter um, um movimento cuja velocidade angular diminui ao longo do tempo. Tá? É mais ou menos a mesma ideia do sentido relativo dos vetores velocidade e, e, e aceleração no caso do movimento linear.